A Masai é uma marca de essências brasileiras muito clássicas que já está no mercado aí há um tempão já trouxe diversas essências clássicas que a galera está cansada de fumar. Então, mais uma vez, ela teve que se reinventar e trazer essências que agradassem o público no geral, e também dessem aquela moralzinha pro público brasileiro, que claro, a gente é foda, a gente fuma na para pra caralho, e a gente é um dos maiores mercados do mundo. Então assim, a Masaya criou uma linha inspirada no funk brasileiro. Temos aí, o que que temos aí dessa linha, dele Temos saada, sarrada, chambra fio, chambra fio, e quais são as é... para vocês, uma que acabou de sair dessa linha Requebra da Masaia. B, o que, que é a Requebra da Masaia? O que, que temos aqui nessa caixinha? Bom, Tem. Nós temos algo no um gelo aqui, que pode remeter um mentol, um mentolzinho, menta. Uma mentinha no gelo? Exato. Também um romã. Então, temos aqui uma romã. Bernardo, hum, você, come romã, né? hum, Maria, você come muita romã? Ana Maria, você oh, come muita romã? Maria? come muita romã. Sinceridade. Romain é... Ah, é doce, é cíclico, o que, é que você diria que é romain? Tu come o... da roça? É. Mais possível que o doce. Tá tá certo aí, o que, que você, ou acha você acha da Romã? Ser... Você come roman? Geralmente assim. roman a gente costuma comer na época do natal. No natal? E, é. Igual, é também... <risos> é. É. Igual é. a também. Igual a Uma vez assim. com o Mas o pessoal também fala que é muito bom pra garganta. Você faz um chá com o Romã pra melhorar a garganta. Aí, ó, é Fala aí, ô, roceiro. É um azedinho com doce, Romã. Azedinho, azedinho com doce. Um azedinho e tem o doce no fundo. Tu André, é? Tu já comeu? Romã, Toma, pra mim, né? romã é só doce. Mesmo, né? <risos> só doce. Então, <risos> Muitas teremos variedades. Com um cítrico, com um azedinho. O que a gente vai achar aqui? Eu não sei. Vocês é. não... já fumaram isso? Só fuma esse aí mesmo. Troca o carvão desse aí, fuma esse e só fala como é que é. <risos> é. Não, ah, vai não. Ah, tá, não, tá. não. Aqui eu quero verdades no canal, em tempo real, no momento. Impressões, reviews. Então a sua impressão do cheiro é o quê? Mano, é doce? <risos> é doce? Mas... Não, é doce. É tipo assim, tem um azedo. É bem azedo com doce. O nosso senhor doceiro. É, ele realmente deu uma acertada aí, tem um azedinho doceiro aí. Você não, não é você. Roceiro. É você. Nossa, o roceiro. Ele acertou. É, eu diria que não é uma essência é, puxada pro doce, aquele doce frutado. Mas mano, é bom, tem, é tem cheiro. É, eu não sei se vocês essa vibe, mas pra mim, frutas vermelhas tem um cheiro de frutas vermelhas. E como a gente de cor então? É, é, mano, é, é tipo Criscoff? É, é tipo é? Como tipo qual, qual é, qual é o nome daquela parada que vocês Conecta sensações? Nossa. É pau no cu Não sério Como é... é o nome? Simbiose Simbiose mano, Nossa, isso não galera <risos> Sinestesia, Voltamos aqui fumando essa essência maravilhosa Que não é a Belezura, que é outra essência da Masaya Mas eu achei uma Belezura, uma coisa linda, maravilhosa O Bernardo fumou aí um pouquinho, vamos ver o que, que ele acha dessa Primeiro setup de hoje, é... a gente está com a base Luna Estamos aqui com o Mani Sultan Harlequin O pratinho Triton by Comanches Para ornar, um... uma telinha muito jovem. Que é muito bom para bater o cano e tudo mais. Então é um setup muito massa. É, o Manisupa da Halecim, ele é um Nag híbrido. Então a gente está nessa versão menorzinha, versão para é, vasos pequenos. O que é muito legal, dá para ter uma, uma variedade aí no seu rolê. você quer fumar em casa, se fuma no maior, quer levar se fuma na pequena, é um Nag muito massa. E o Roche é o Himalaya Gold né? monte de Himalaya Gold. Fumando aí, nossa, quebra. Então, vou falar agora do sabor, né? Sabor, eu achei igual do cheiro, tipo... É doce fazidinho, igual o falou aí. é você, você sente, tipo... É isso que o você falou, mas eu não tenho muito o que dizer. Porque, gente, me desculpem agora, eu vou levar pedrado. Então eu não comi me na minha vida. Então... Sai! Não. Achei chanela doce Sabe? do Sai! Tem um nariz aqui na frente. Então, oh, tipo... Eu realmente achei o gosto na pegada do cheiro, tipo, casou bem assim, com uma fusão, legal. E você gostou, Bernardo? Eu gostei, cara. Tipo, não é a minha favorita, mas eu gostei, achei top. Hein? É muito bom pra gente ter umas opiniões diferentes, porque eu achei essa essência absurda, eu achei <risos> essa essência muito boa, e a maioria que fumou também gostou muito, é uma essência, mano, que é muito diferente. Tipo assim, ela tem uma pegada, como eu falei, no um cheiro de frutas vermelhas, uma parada assim, eu não sei muito explicar, mas ela é doce com azedo e, tipo, bem equilibrado os dois, então é a essência que você consegue sentir o azedo, então não é uma essência enjoativa, que é essência doce, que, mano, você fuma no calor, você começa a passar mal, ela é muito de boas, é, tem um mentol, ela tem um mentol razoável, tipo que dá uma quebrada bem legal. não É aquilo que fica pegando na garra. Né? É, é um mental só pra dar aquela esfriada na essência, uma essência pra ser bem é, variada, pra você conseguir fumar no calor, no frio, em qualquer estação do ano, porque ela é bem, é, uma coringa. Ela é bem coringa. E aí, é, eu gostei bastante, realmente, do gosto dela. Pra mim tá tudo bem equilibrado, a Masaya mandou muito bem nessa reformulação. Eu acho meio lembrando aqui, tentando lembrar, não lembro muito bem, faz muito tempo que eu fumei é, a última romã que falaram pra mim que é da Masaya, eu não me lembro porque geralmente eu peço, ah me veio aquela romã lá e tentando puxar um pouco do, da memória, acho diferente, achei diferente, é, acho que foi uma reformulação muito boa. Então a Masaya tá trazendo umas uma essências do caralho, realmente, a Masaya... É... É uma pedida muito boa pra você que tá começando aí, porque ela é uma essência mais barata que as padrões do mercado. A gente pagou 8 reais nessa caixinha. Então realmente é uma essência de entrada. E, mano, muito boa. Vocês já sabem que ela é muito boa, pelo menos no meu gosto. Beijo, eu já estou tipo assim, médio, bom, mas não pra caralho, eu gostei pra caralho. Mas o que mais a gente pode tirar da essência? Volume de fumaça, estamos então, fumando uns 15 mil. É, 15 mil. Então, tipo, tá no pico que a gente consegue tirar da essência. Ela tá com dois carvões só. Se a gente botasse um terceiro, é, provavelmente a gente conseguiria nuvem de fumaça maior. Mas poderíamos é, queimar a essência. Porque não é essência de é, muita resistência. É uma essência ali de média resistência. Também não é baixa. Não é aquela coisa que vai queimar, tipo, na quinta puxada já tá queimando, tem a ciência que assim, vocês estão ligados. É bom você fazer o controle de calor direitinho, como o Beto tá fazendo, sempre girando o batendo e tudo mais. Só que dá pra vocês cuidarem de vez, em quando, claro, mas o gosto, você vão perder um pouco, se cuidar já tá bom. Mas não pode também ficar metendo abafador nenhum retardado não, porque senão você não vai foder o bagulho aqui. E a produção? A produção filmou, o que, que vocês acham? Gostaram? Muito top, eu de acordo com o meu gosto. Eu Fazer de um doce bacana. Top demais. É isso. Então, gente, é isso. Como eu falei, a Masai é uma ótima pedida pra, mano, vocês estarem aí começando. A galera sempre me pergunta, mano, que essências que eu pego e tal? Não tenho muito dinheiro. Queria pegar umas essências top. Mano, você não precisa muito dinheiro pra você conseguir Fumar um bom nagas. É só você, mano, fazer o um controle de calor direitinho, comprar um bom um carvão, um bom alumínio é, ter um setup, não precisa ser um setup top, eu já falei pra vocês. Setup top é mais questão de gosto mesmo, né? vocês conseguem tirar bastante estética, estética também, né? vocês conseguem tirar bastante da essência com um o setup véio, padrão do mercado brasileiro. E com a essência dessa vocês não vão perder nada um Gosto é incrível, duração muito boa, nível de fumaça tranquilo. Não é a mais top do mercado, mas vocês vão conseguir com certeza curtir e fumar o narco de vocês é, tranquilamente. Aqui a gente tem essências, aqui em casa a gente tem essências muito tops e essências de entrada, como a Masaya E a gente fuma também Masaya, a gente gosta de Masaya. Quem vê o vídeo, não curte, gostou do vídeo, né? Porque se você realmente não Gostou? Tudo bem? Deixe um comentário aí, explica pra nós o que, é que tá faltando. Pode Mas... deixar seu dislike também. O que, é que você acha dessa pessoa? Eu acho que ela é. Sinti Brother. Sinti Brother é palha, né? É, é. paia. Ativa o sininho que tá saindo vídeo toda segunda-feira. É, assiste o nosso último vídeo. E, mano, comenta aí o que, é que tá faltando. Vai lá no nosso Instagram pra ter um contato mais direto com a gente mais próximo. Manda o direct, vê os Be stories, é, responde tá as paradas lá que a gente vai trazer os conteúdos que vocês curtem. A gente está tentando muito fazer o RB Responde, que vai ser um quadro de perguntas, respostas e também de desafios rápidos, se possível. Então, mano, deixa aqui sua pergunta com a hashtag RB Responde, que a gente vai estar tá respondendo em vídeo, seja uma dúvida sobre o NAC, seja uma dúvida sobre a gente. O que comprar, hum. o que não comprar, hum. o que fazer. Que Lembrando vídeo... também que vai estar aí na descrição o um vídeo do desafio Bird Box. Está rolando um sorteio, não é nem um sorteio, um desafio para vocês fazerem. Só que precisa de 50 likes. 50 likes e mandar o um vídeo para é, a porque gente, porque até agora a gente não recebeu Quando a gente está gravando isso, não tá lá. Tem que ter 50 likes, ter primeiro. 50 likes primeiro. Até agora não tá mas vai quando pra... a gente está gravando esse vídeo, já tá Então a gente agradece. Se tiver, é. e agradece a você que já curtiu e está acompanhando o nosso canal. é isso Pense, então. Obrigado, Bernardo, por mais um vídeo. É, sim, Valeu você que viu até o final. Tamo junto demais.